Se você está tendo muitos cliques no teu anúncio e poucas vendas, o problema está nisso. Eu acabei de receber aqui uma dúvida de um aluno do nosso treinamento Clube Google Ads Express e a dúvida é a seguinte. Alexandre, então, gostaria de saber por que tenho muitos cliques no anúncio e nenhuma venda no Google? Bom, para você ter muitos cliques no teu anúncio e nenhuma venda... Uma coisa está errada. Tem muita gente curiosa clicando no seu anúncio. Você precisa entregar os seus anúncios apenas para o seu público-alvo, para a pessoa que vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Então a segmentação é um fator que você precisa avaliar nessa sua campanha. O segundo fator é a taxa de conversão da sua página. Para onde você está levando esse, as pessoas que estão entrando no seu anúncio? É para uma landing page, é para uma página de vendas, é para uma página de captura de um e-mail, é para o seu WhatsApp, para o seu telefone. A página de destino do seu produto ou seu serviço precisa estar condizente com o teu anúncio, porque a função do anúncio no Google Ads não é vender. Muita gente pergunta, ah, meu anúncio não vende. O anúncio é um veículo, ele é feito para levar pessoas do qual você já segmentou no teu público-alvo, para uma página de vendas, para comprar um produto ou um serviço seu. Então, o anúncio ele é apenas um veículo. Se você está tendo muitos cliques no teu anúncio e poucas vendas, o problema está nisso. Você precisa melhorar a segmentação do seu público e analisar a página de destino se está convertendo, qual que é a taxa de conversão da sua página. No caso, você pode até revisar a sua página de vendas, uma ferramenta que eu aconselho é você utilizar o Google Optimize para você poder tirar versões A B de uma página e ver qual está tendo mais cliques e mais vendas. Você consegue ter um comparativo utilizando o Google Optimize. Beleza? Então faz o seguinte, altera a sua campanha de acordo com o que eu comentei aqui e depois você me diz como ficou o desempenho da sua campanha depois que você fez essa atualização. Beleza? <tos>